E eu vou convidar agora para conversar com a gente a Grace e a Keila. E dando continuidade né, nesse tema, a gente começou ali falando das barreiras, agora esse segundo painel ele fala sobre vieses inconscientes que são limitadores na equidade de gênero da liderança. E aí eu gostaria de pedir e perguntar, para as meninas, quais são os principais vieses inconscientes que impedem a equidade de gênero atualmente a né, uh, assumirem esse papel de liderança? Vamos lá. Eu sou a Keila Mota, boa noite a todas. É, obrigada, Lígia, por estarmos aqui. E eu separei três vieses, porque se a gente for falar de todos os vieses. A gente não vai sair daqui hoje. Então, vou citar os três principais que já foram é, casos de pesquisa e talvez nos ajude aí a encontrar algumas respostas. Mas é o viés de afinidade, viés de percepção e efeito de grupo. É, Por que eu escolhi esses três viéses? Né? Porque eu acho que são os mais é, limitadores. Né? O viés de afinidade é aquele que a gente sabe que a pessoa contrata pessoas que são parecidas com ele. Então, se a gente tem líderes, homens, brancos, liderando né, classe média, eu estou falando de uma média, tá? É, eles vão contratar homens, brancos, classe média, e, etc. E esse, esse sistema né, continua, esse sistema progride. É claro que... A gente já vê muitas mudanças, a gente vê várias empresas, grandes empresas investindo em diversidade e inclusão, mas, no todo, como a Thaís falou, a gente ainda está muito distante de uma equidade. E quando a gente fala equidade, é realmente respeitar é, as características e necessidades de cada um. Não é só gênero, né mulher e homem, mas de toda uma diversidade. Pessoas com deficiência, mulheres, etc, etc, etc. O viés de percepção são os estereótipos. Né? Você já tem na sua... Você recebeu várias informações desde a infância. Todas nós. Então, por exemplo, eu venho de uma família extremamente religiosa e eu vou aqui ser super machista também, né? Então, era aquele tipo de coisa né, que você ouve na infância de ah, seu irmão não vai lavar a louça porque isso é coisa de mulher, né? Ou, ah, sente-se com a perna fechada porque você é uma menina e eu era a única menina entre cinco primos, né? Fui educada no meio de meninos, então como isso? Todo ano eu ganhava um monte de boneca. Eu não queria boneca, eu queria brincar de jogo, eu queria jogar com os meus primos, eu queria esse mundo masculino. Então, você começa a admirar o mundo masculino e querer ser como eles. né? Então, essa admiração pela liderança masculina é muito séria. A gente ainda hoje tem... Tem muitos vieses de quero ser igual ao homem. Se for para liderar e ser uma grande empresária, ou ser uma grande líder dentro de uma multinacional, eu preciso ser como os homens. Por quê? Quem garante que a gestão dos homens é a melhor? Se fosse a melhor, o Brasil não estaria onde está hoje, né? Então, a gente tem, tem muitas coisas aí. Eu vou deixar a Grace falar um pouco também, a gente dar essa... Jogada de bola aí Obrigada, Keila. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Lígia, Fran, meninas Bom, é, como a Keila estava falando, né? É, esses vieses, a gente, na verdade, são vieses porque a gente não se dá conta que a gente tem Mas todo mundo tem Só que alguns estão bem enraizados, né? E a gente precisa se dar conta deles para poder trabalhar então, por exemplo, eu vou contar de uma experiência pessoal Quando eu mudei de trabalho é, Quando eu tinha mais ou menos, tinha na faixa de 32 anos Eu escutei muito na, nas minhas entrevistas Ah, você está recém-casada, né? Ah, pretende ter filho? Então, eu imagino que várias devem ter passado por isso Então, por exemplo, meu marido me falou Nos Estados Unidos é proibido perguntar isso <risos> Né? Então, por quê? Por que essa pergunta, como a Thaís tinha falado, né, que ela também sofreu bastante isso E vê isso, então, infelizmente, isso existe, é um fato Mas o bom é que a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de mudar, né Mudar como? Mudar através de... da conscientização, né Então, é... Eu acho que muitas empresas já estão tomando essa, essa consciência e algumas medidas né? Então, por que? Por que que eu, mulher, no período... Se eu, fosse, se eu for mãe, isso quer dizer que eu não vou ser é, produtiva no meu trabalho? Que eu não vou conseguir conciliar minha carreira com, com ser mãe, né? Então, na verdade, as empresas sem perceber vêm já com essa mentalidade enviesada, né? É, e interessante, Grace, o que você está trazendo, né? E aí você até trouxe, é importante essa, as empresas, ou até mesmo a gente começar a fazer esse trabalho, que é o que a gente está fazendo, porque o viés está tão enraizado, ele já é tão automatizado, que eu só repito aquilo que eu aprendi. Mas quando eu trago né, para minha consciência, porque eu só mudo aquilo que eu enxergo. Porque até então a gente não enxergava. Né? Então você não vê, você repete esse padrão. Né? Então é exatamente o que a Keila trouxe de. Eu vou contratar homens ou pessoas do mesmo. Uh, que esse, através desse viés de afinidade, porque é muito mais fácil, é muito mais simples, é muito mais legal você conversar e jogar futebol. Uh, saber que a gente vai almoçar na churrascaria, né? eu não vou ter que negociar com um vegano, ou com uma mulher que vai falar de maternidade, ou uh, com um adolescente, um jovem que saiu na balada, não tem assunto. Mas é aí que também a gente sempre fala, né? a diversidade traz essa criatividade, traz inclusive as resoluções de problema de forma mais, mais ampliada. E aí eu vou pedir para lá você estava falando do viés de afinidade, viés de percepção e você mencionou também o viés de grupo. Se você puder falar um pouquinho desse viés de grupo e depois eu volto para te fazer uma outra pergunta, Gracie. Okay. Vamos lá. É, sobre o efeito de grupo, assim, já é comprovado que quando você está no meio de um grupo, a tendência é que você concorde com aquele grupo é, para ser bem aceito. Isso em qualquer grupo. É, então, se a gente levar isso para o mundo corporativo, né, para dentro das empresas, se eu tenho um número maior de homens dentro de uma reunião, por exemplo, é, a tendência é que a mulher ela acabe ficando é, num canto se ela for em menor quantidade. Hoje, a gente ainda é 14% dentro de alta gerência dentro das empresas. Isso é um número muito baixo. A, a tendência... O melhor seria que fosse 50% seria o melhor dos mundos, mas que a gente conquiste pelo menos 30% aí desse espaço para que a mulher tenha realmente mais voz e aí não aconteça o que a Thaís comentou, né? Às vezes você dá uma ideia, você cria todo um planejamento, aconteceu comigo há duas semanas, eu criei todo um planejamento de inbound, apresentei para o meu cliente e ele foi perguntar a um homem se era legal ou não, eu atendo esse cliente há dois anos, então como é que você faz isso? Então, essa, essa questão do efeito em grupo é muito sério e por isso as mulheres, sim, é, têm direito ao espaço, têm direito à voz e à fala dentro das empresas. É o nosso papel conquistar isso. Perfeito. Agora, como a gente pode conseguir alcançar ou contribuir para ampliar essa cultura, né? para que esses diálogos existam para que a gente possa ter essa equidade nas organizações? O que, que vocês enxergam hoje em dia de oportunidade? Ah, queira. Grace, quer começar? Quer falar, Grace? Pode ser. Eu acho assim: eu vejo duas partes, né? Uma que é a nossa, como indivíduo, como pessoa, né? E a outra que é das organizações, porque a gente, quando a gente está falando de liderança em organização, a gente tem que pensar é, nos, nos autodiretivos mesmo, então tem que começar top-down, né? Então, treinamentos, esse trabalho de conscientização e a diversidade é importante, né? Que, e, e você falou no começo, Lígia, sobre a empatia. Né? Empatia é aceitar o diferente Escutar o diferente E estar aberto para escutar o novo né? E que ele seja parte desse todo né? Que a empresa cresce muito mais Já está mostrado aqui A empresa quanto mais diversa né? E estamos falando não só da, da igualdade de gênero A gente está falando de raça né? É, independente é, da sexualidade, né, da cor da pele, enfim. Quanto mais diversa, mais ela cresce, mais produtiva ela é. Então, primeiro eu acho que é essa conscientização. A gente já começou, especialmente nas grandes empresas multinacionais que já estão um pouquinho à frente, por serem multinacionais e têm esse olhar para a diversidade, né? Sim. Então, um ponto muito importante é isso, treinamentos e abrir, como você falou, se eu não sei, se eu não vejo, eu não posso mudar Então, se eu já vejo, eu tomo consciência, então a partir daí eu posso trabalhar nisso, né? A favor dessa igualdade que a gente quer chegar, chegar na equidade E aí, Keila, não sei se você quer complementar Sim, gostaria de complementar. Eu acho que é, nós, mulheres, temos um papel de trazer para perto também uma mudança de consciência É dos homens. Eu acho que muitos homens têm, querem né, é, essa mudança, outros não, mas é nosso papel começar a mostrar que existe aí uma, um complemento, a gente precisa é, nos valorizar eu sei que muitas de nós fomos criadas para as profissões do cuidar, né? e quando sai desse cuidar e vai para as profissões mais estratégicas, é, acaba tendo ambientes muito masculinos. Eu, eu sei disso, eu entendo isso. Mas está na hora da gente incluir os homens é, nessa causa. E aí é treinamento, trocas, mostrar que somos iguais. O processo colaborativo é muito interessante. A liderança colaborativa hoje, ela é mais considerada para esse novo momento, né? esse hate to né humano para humano. Então, eu acho que é a nossa hora. Eu acho que as mulheres têm, têm todo momento na mão de fazer a diferença, principalmente aí em cargos de alta gerência, em sendo empresárias, sendo o que for, eu acho que é o nosso momento e a gente pode fazer isso. Aí é o trabalho de autoconfiança, de olhar para dentro, de reconhecer nossas forças e vamos lá, que temos uma missão. Perfeito. É, e então. eu acho que não tem nada mais... Uh... Efetivo do que essa colaboração e essa união, né? Porque eu acho que o papel exatamente e sempre quando a gente traz liderança feminina, quando eu trabalho esse tema, para mim é muito o como podemos ir junto. A gente não tá aqui falando de gênero, mas a gente tá falando de um estilo, né? De habilidades que precisam ser inseridas, novos comportamentos que, independente de, de quem quer que venha, e, e o próprio viés. Quando a gente fala de, de vieses inconscientes com homens, quantos, quando a gente está falando de equilíbrio pessoal e profissional, falo, eles mesmos falam, poxa, eu iria ao médico com o meu filho, mas eu nunca soube que eu podia. Então é tão bonito quando a gente expande também essa conversa e aí permite reencontrar esse equilíbrio, e não quer dizer que né? Se ele um dia levar o filho ao médico, é, ele está sendo um inconsequente no trabalho. Pelo contrário, é né? visto como uma permissão. Então, meninas, quais as dicas finais que vocês trariam aqui hoje para que a gente possa começar a superar esses vieses? Bom, eu acho que a Ana começou falando alguns pontos super importantes, né? Que começa, e aquela também é, comentou, que é a questão da, do autoconhecimento e da autoconfiança. E está na hora da gente começar a acreditar mais na gente, né? Como mulher e parar de se comparar ao homem e achar que ele é melhor que a gente. Não é. A gente tem muitas competências é, e a gente precisa reconhecer e mostrar para o mundo que a gente é capaz. Então, alçar nossa voz e, e mostrar. Assim como os homens têm uma facilidade enorme de se vender, por que não? Por que não? Né? Sem a gente mesmo estar com o pensamento enviesado de que ah, não, porque eu não posso fazer isso, porque senão que vão pensar de mim. Não, é mostrar mesmo. É reconhecer né, os logros, reconhecer os valores, as competências e, e trabalhar nessa comunicação efetiva. Trabalhar na linguagem verbal não verbal, né? como a Ana também falou, eu acho que eu só, são só pontos que eu considero super importantes para a gente reforçar e seguir trabalhando nisso. Keila, não sei se você quer complementar com a Aulo. Não, eu só fecharia que você tem total razão, todas nós <risos> temos total razão. É, mas eu acho que a gente é, cresce muito quando entende que, que nós temos nossas características, nós temos é, nossas habilidades, nossas qualidades, e precisamos valorizar isso. É, e é esse complementar que vai fazer total diferença. As empresas começaram a enxergar que essa diversidade é que faz as coisas andarem, produzirem, e, e a gente vai aprendendo um com o outro. Então, se a mulher né, chegar ao ponto de... Eu tenho essas fortalezas, essas características, os vieses que eu recebi. Isso é importante, a gente enxergar nossos vieses. Para daí trabalhar com isso, é claro que nós chegaremos a, a um mundo melhor, eu acredito. Super obrigada, meninas, Keila, uh, Grace. Obrigada a você, Ligia. Obrigada, eu